Vamos que vamos meu amigo. Eu sou o João Silva o rei do sexo demorado nessa bagaça. E hoje eu venho chegando com tudo. Com sangue no olho chutando pau da barraca. Com mais um truque daquele meu amigo. Pra você que de repente está gozando rápido demais. Portanto meu chapa. Eu quero saber que maresia é essa que você ainda não se inscreveu no canal. Bora deixa de moleza rapaz. E enfie logo esse dedo tarado no botão vermelho e se inscreva logo. E ative o safado do sino de notificações. Para que você aprenda aqui. Como se tornar um touro selvagem na cama. Com penetrações fortes e gostosas. Com qualquer gata que você pegar. E pelo amor de Deus menino. Não deixe de dar um tapa no like para fortalecer esse vídeo. Para que o Youtube espalhe esse vídeo para mais homens. Beleza? Portanto assista a esse vídeo até o final. Hoje o vídeo vai ser mais rápido. Porque nós vamos falar sobre o ovo. Você sabia que os ovos faz muito bem para quem ejacula rápido demais? Sim quem sofre de ejaculação precoce. Precisa comer ovos. Pois os ovos embora não se pareçam com alimentos que melhoram a atividade sexual. Eles certamente aumentam a longevidade da vida sexual de um ser humano. Principalmente nos homens que gozam rápido. Muitas vezes citados como uma das fontes mais puras de proteína, os ovos também são ricos em vitaminas B6 e B5, que ajudam a equilibrar os níveis hormonais e são responsáveis por uma libido saudável. O conteúdo de vitamina nos ovos ajuda a combater os níveis de estresse, aumentando o desejo sexual. Controlando a ejaculação na hora do sexo. E garantindo ereções mais duras. Comer ovos pela manhã. É a maneira perfeita de começar um dia que acabaria com sexo vaporoso. Portanto meu amigo. A dica aqui do João Silva o rei do sexo gostoso desse Youtube. É que você coma um ovo por dia durante dois semanas que você verá a diferença. Sim meu camarada. Faça isso e segure alguns minutos a mais de sexo com sua gata. Agora se sua gata é uma daquelas que gosta de horas de sexo bem gostoso. Alguns minutos apenas não é o suficiente. Recomendo fortemente que você clique no link abaixo desse vídeo. E conheça um método 100% caseiro que me curou 100% dos graves problemas que é a ejaculação precoce. E hoje eu posso afirmar para você meu amigo. Que sou um cara muito forte na gama com minha gata. Hoje eu duro o tempo que eu quero na cama. Fazendo minha gata gemer de alegria com penetrações fortes e gostosas. Sem deixar cair a peteca. Agora seja rápido rapaz e clique agora mesmo no link abaixo desse vídeo. E saiba tudo desse fantástico método. Que vem mudando a vida sexual de milhares de homens espalhados por aí pra você ter uma ideia. Esse método já mudou a vida sexual de mais de 20 mil homens. Imagine aí quantos machos já estão bagaçando as minas por aí e você não quer ficar de fora. Estou falando isso porque esse método... A qualquer momento vai sair do ar. Devido à forte pressão que os pilantras da indústria farmacêutica estão fazendo para tirar esse método de circulação da internet. Devido à queda absurda nas vendas de seus remédios caros, que não dão resultados. Portanto corra rapaz e não deixe para depois o que você pode fazer agora. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele para mais homens. Tomarem conhecimento dessa dica fabulosa. Beleza. Grande abraço e fique com Deus. Fui.